Oração da manhã Senhor, no silêncio desse dia que amanhece Venho pedir-te saúde, força, sabedoria, paz Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor Ser paciente, compreensiva, justa, prudente Quero ver além das aparências Teus filhos como Tu os vês e assim não ver senão o bem em cada um. Feche os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção viva o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quando se aproximarem a mim, sinta a tua presença. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza, que no discurso deste dia eu te revele o teu amor. Amém.